que seu pai morreu? Gás Mostar. Era da centésima sétima infantaria. Eu esperava ser lotado. E a sua mãe? Foi enfermeira na ala de tuberculose. Foi infectada e faleceu. Sinto muito, filho. Olha, me dá uma chance. Só o fato de ter asma já reprova você. O que o senhor pode fazer por mim? Estou fazendo. Salvando sua vida. Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la pra mim. Volta de carona com a gente, Carter. Andem, andem! Vamos, cheguem até lá! Se não conseguirem, vão ter um problema com o exército! Vai lá, Roger! Vamos, cheguem até lá! Ninguém pega essa bandeira há 17 anos! Agora informação! Vamos, informação! Andem! Voltem a formação! Corram! Corram! Vamos! Rogers! Eu disse formação! Obrigado, senhor. Não está pensando em escolher o Rodgers, tá? Não estava apenas pensando nisso. Ele é a escolha óbvia. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar, achei que ele podia ser útil a você como um gerro. Nunca pensei que fosse escolher-o. Se enfiar uma agulha no braço dele, vai atravessar. Vamos, meninas. Olha só. Dá vontade de chorar. Eu procuro qualidades além das físicas. Sabe quanto tempo demorou para montar esse projeto? A humilhação que passei com aquele senador sei lá no Comprante, eu sei. Estou ciente do seu empenho. Então me faz um favor. Roger passou em todos os testes. Ele é grande, rápido. Ele obedece. É um soldado. É um brigão. Não se ganha guerra com gentileza, doutor. Se ganha guerra com coragem. Granada! Tudo bem. Era uma granada falsa. De volta à formação. Isso foi um teste? Continua, Magrel.